Agora, na nossa campanha fictícia, chegam recursos via partido e dessa vez são fundos públicos. Recurso do fundo partidário e recurso do FEFEC. Nosso candidato já tinha aberto as três contas, agora esses recursos vão entrar cada um de acordo com a origem do recurso, tramitando, transitando na conta correta para que possam ser utilizados na campanha. Vamos lá? Então, agora, vocês viram aqui onde que o riquinho pegou, né? Aqui em doação recebida. Perceba que sempre aparece aqui em cima, onde você tá. E agora, ele vai fazer o lançamento pelo tipo de doação. O recibo agora, a gente vai dar o número 3. Foi no dia 12 do 8, foram 200 mil do fundo partidário. A gente já tinha os dados daquela direção estadual, então a gente pegou os três pontinhos para puxar esses dados. Se fosse de outra direção, é importante sempre nessas conversas que o candidato está tendo com o partido se certificar de qual direção que está vindo esse recurso para fazer o lançamento certinho. Nesse caso foi por meio de uma transferência eletrônica. Eu sei que vocês querem ver o PIX, né? A gente vai ver o PIX daqui a pouco. Por enquanto tudo está entrando por transferências. Vejam aí que a conta que o SPCE nos trouxe já foi a conta do fundo partidário. Ou seja, ele já viu na fonte do recurso qual foi o recurso que você selecionou, automaticamente ele já separou qual é a conta apropriada para a movimentação desse recurso. Ok? Daí nós vamos gravar. E aí depois que dermos o gravar, ele vai perguntar se a gente quer juntar documentos. Nós, no objetivo aqui, não é fazer uma prestação de contas completa, então nós não vamos inserir documentos, mas, se for o caso, vocês inserem o documento da forma como vocês já ouviram em todos os outros capítulos em que eu falei inúmeras vezes sobre a forma de inserção dos documentos. Agora, nós vamos fazer o registro do recurso do FEFEC que está entrando. Recurso do FEFEC, fundo especial, primeiro rec... vindo do partido político, né? Recurso de partido político inicialmente. O recibo que a gente vai emitir é o recibo de número 4, na data de 12 do 8. E foi 500 mil que o nosso candidato recebeu de FEFEC. A fonte do recurso, a gente vai colocar que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nós não temos nenhum quadradinho aí de, dos três pontinhos para puxar. Por quê? Porque nós não temos nada registrado né, de FEFEC. Então, agora a gente vai cadastrar o FEFEC. A mesma direção informou para o nosso candidato que vai fazer uma transferência, só que agora é do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, doação de Recurso do Partido Político, Riquinho já está pondo ali o recibo eleitoral, a data foi o dia 12 do 8, valor de 500 mil, fonte do Recurso Fundo Especial de Financiamento de Campanha, observe os três pontinhos, não é a mesma direção? Então, a gente já tem os dados dessa direção cadastrado, a gente pinça pelos três pontinhos e já vem os dados lá daquela direção estadual. Agora, espécie de recurso, nesse caso foi por meio de uma transferência eletrônica. Vocês vão olhar o número das transferências lá nos extratos bancários. Olha que agora o SPCE vinculou a fonte do recurso que era Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, com a conta do FEFEC de financiamento de campanha. Ele já traz a conta apropriada onde aquele recurso tem que transitar. Ok, vamos gravar. Dados gravados com sucesso. Ele vai perguntar se a gente quer juntar documentação. No caso da vida normal de vocês, vocês já entenderam o conceito. Vamos adiante para ganhar tempo no nosso curso. Olhe embaixo, verifique o total geral, que ele já somou o total que está entrando na nossa campanha. Se vocês olharem aqui no rodapé, ele já tem a soma de quanto já há de recursos aqui. Vamos então para o nosso próximo lançamento.